Alô Brasil! Um grande abraço para você, ligado aqui no canal do YouTube. Estamos chegando aí para mais um vídeo para analisar esta vitória do Borussia Dortmund por 2x1 um, para cima do Borrom. Classificação mais uma vez garantida, agora para as quartas de final da Copa da Alemanha. Um jogo em que um time, algumas configurações diferenciadas, com muita dificuldade para conseguir criar, mas é um fato que o Dortmund conseguiu fazer aquilo que se esperava que era a obrigação da sua classificação. É. Teve algumas questões que mostrou que Rúbenos e Sully não dá para ficar os dois à zaga, ou é um ou é outro. O Drotterbeck é, se mostrou que pode ser aí um zagueiro bastante interessante. Tem outros fatores de defesa também que poderiam ser colocados de alguma forma. É, mas a questão do pênalti também. É, que o próprio Tobias Stier não marcou no lance do, do, do, do Haller, quando ele finalizou. Então, o Tobias claramente tocou a mão na bola. O juiz não deu, não deu aquele pênalti de área, e, e nesse lance do, do, do, do Guittens, ele, ele, ele marca o pênalti dizendo que o braço está na mesma situação. Então, uh, mostra um pouco do que o Tobias Stier é um péssimo árbitro uh, no momento de crise da, da, da DFB, que vive todo o estouro por conta da situação uh, de um dos árbitros importantes que estavam lá que saiu por sua aposentadoria uh, por conta de não valorização para outras coisas que que estão acontecendo lá então a DFB tem um, esse ponto aí para ser levado em consideração ou para o seguinte agora é, nós vamos colocar aqui para vocês a a situação do, da Copa da Alemanha, os números do jogo. E aí a gente pode falar com mais propriedade do que foi a essa partida. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Aqui, vamos lá, vamos colocar aqui na tela para vocês. Cadê? Aqui, perfeito. Ok aí está eu vou colocar aqui para para vocês Olha aí, espera aí aqui ó aí ó olha aí os números do jogo 15 chutes do do burro contra 18 do Borussia do ótimo os 5 chutes no do gol contra 8 do Borussia do ótimo de bola de 46 para o burro 54% para o Borussia Dortmund número de partes aí também que as duas cartões, de cartões número de faltas muito grande 14 a três e o número de cartões amarelos os quatro cartões amarelos contra conta nenhuma do Borussia Dortmund uh, três impedimentos contra um no jogo de hoje o gol do que saiu na frente com o gol do Can né no meio-campo inacreditavelmente <risos> E o gol que o Pelé não fez, né? essa é grande realidade. Depois, um pênalti, como eu falei aqui, bem esquisito, uh, marcado aí, o, o Borrom acabou empatando com o Stroger e no final do jogo, o, o Royce, ele que entrou durante a batida, aí acabou fazendo o gol. Essas eram as escalações das equipes do jogo, com o, o, o Borrom jogou com o Hinneman, Giacomo, Odwens, Mazovic, Danilo Soares, Lucida e Stoker, a, a Sano, o Foster e o Ado e e o Hoffman foi aí, o centroavante. Tchau, Boris do Atubo. Começou com Kobe, o Cobb, eu vou, jogou muito bem. Mas não sei se ele teve algum problema de lesão, mas é bom depois a gente saber. Depois gente entrou o Lottebeck, Sully, Rummers, Ryson, Kahn, Brandes, depois é do Renan no final. O Gittens saiu para a entrada do, do, do nosso querido o, o Modeste né, no lugar do Galo Haller, e o Royce o do Galo Gittens. Né, os jogadores aí que entraram na, na partida de, de hoje. É bom, é importante a gente ressaltar é, que o Borussia do fez algo que é muito importante, que era vencer. E, e, e que agora pode ter a sua possibilidade de olhar para a sequência da sua temporada, principalmente para a Champions League, que tem pela frente. Vamos olhar agora então aqui o próximo jogo do Borussia Dortmund na Bundesliga. Já será nesse final de semana. Aqui, já vai ser contra o Werder Bremen às 11h30 da manhã. Uh, jogo fora de casa em que o Borussia Dortmund vai ter que precisar vencer ou vencer, já que é esta a situação do campeonato. O, o, o Borussia Dortmund é terceiro colocado com 37 pontos, o Bayern lidera com 40, o Lyon Berlim com 39, o Leipzig está logo atrás com 36 pontos, o Frankfurt é o quinto colocado com 35, o Freiburg tem 34 pontos, o Wolfsburg, o Werner Bremen estão tá um, ali muito próximos dos 166, então, para o Borussia Dortmund é importante vencer, até porque ah, o Bayern de Munique, na rodada, vai pegar o Burro, exatamente, que fazemos agora na Copa da Alemanha, e o Lyon vai pegar o Leipzig. Né? Então, é uma rodada aí que pode ser importante para a questão de briga é, pelo título, mas depois a gente vai falar isso mais para frente no pré-jogo, para você ligado em todo o Brasil. Tá legal, molecada? É isso, se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí as notificações. Grande abraço para vocês aí e valeu!